Olá, eu sou a Maria do blog Globo Maria e hoje vou-vos dar algumas ideias para vocês criarem fotos a celebrar o ano novo e também a relembrar o velho. Por isso, se vocês quiserem ideias para fotos, algo deste género, continuem a ver e espero que gostem. Ok, a primeira ideia que eu tenho para vocês, e de certeza que vocês já viram esta foto no meu Instagram, é posicionar todas as vossas fotos que vocês tiraram este ano numa superfície lisa e o que eu fiz foi usar o meu chão. O meu chão é de madeira, por isso acho que ficou muito engraçado o contraste entre a madeira e a moldura das Polaroids que são brancas. Coloquei tudo de forma organizada e acho que funcionou mesmo muito bem, mas se vocês não quiserem ter esse trabalho todo ou se vocês não tiverem fotos impressas, que acho que é completamente normal. Eu tenho a segunda dica para vocês, que é fazer isto mas no photoshop ou no pixart, qualquer tipo de editor de imagem dá. Eu tenho polaroids para vocês descarregarem gratuitamente do meu blog e como vocês estão a ver são várias. Para este exemplo específico eu vou usar os polaroids normais que eu tenho no meu blog e acho que funciona bastante bem, por isso a única coisa que vocês têm que fazer é abrir o vosso editor de imagem, podem usar o photoshop, podem usar o pixart, qualquer tipo de editor dá para este tipo de edição. Porque as minhas polaroids têm fundo transparente, por isso vocês não precisam fazer grande coisa, a única coisa que vocês têm que fazer é colocar as vossas imagens que que vocês escolheram e depois colocar a polaroid por cima e se precisarem apagarem com a borracha há algumas zonas da foto que passam na polaroid por isso é uma técnica muito simples que vocês conseguem fazer muito facilmente em 5 minutos por isso vocês não quiserem fazer a primeira ideia que é colocar isso numa superfície lisa que vocês possam ter em vossa casa vocês podem fazer isto digitalmente funciona igualmente bem e fica super giro. Outra ideia que eu tenho para vocês é usarem algo que tenha um número 2, 0, para vocês celebrarem um ano novo e eu tenho em casa uma lightbox pequenina por isso eu usei isso para tirar essas fotos eu usei um bocado de contraste entre luz e sombra e acho que voltou bastante bem Mas se vocês quiserem uma coisa um bocadinho mais completa, não tão simples o que eu fiz foi colocar à volta do meu 2020 alguns objetos e estes objetos podem ser algo que simbolizem o vosso ano ou algo que vocês gostem muito e acho que este tipo de foto funciona muito bem, são aqueles flat-lates engraçados em que vocês tiram uma foto de cima para baixo e ficam fotos sempre muito giras. Outro tipo de foto que vocês podem tirar é a foto com os balões 2020. Que certeza vocês já viram muita gente a usar esse tipo de balões nas fotos e para a foto ficar ligeiramente diferente, não sei só expor os números de 2020, que podem fazer isso que fica a ser muito bom, mas para dar um toque diferente e vou-vos dar uma ideia, o que eu fiz foi colocar o balão um a um, na foto e tirei várias fotos, ou seja, peguei no 2 com uma mão, tirei a foto, peguei no 0 com a outra mão, tirei a foto e fiz o mesmo para os dois números seguintes e assim parece que há 4 pessoas ou 2 pessoas, talvez 4 porque não dá muito jeito de pôr as mãos assim dessa forma, na foto quando na verdade era só eu e acho que está um efeito super engraçado, pelo menos acho eu, não sei, mas digam-me vocês, eu achei a ideia muito engraçada e achei que podia partilhar com vocês. Se vocês não quiserem ter esse trabalho todo, vocês podem Segurar os balões. Eu gostei muito destas fotos porque parece que o ano 2020 está-me a dar muito trabalho porque os balões não estavam a ficar no, no sítio, por isso tem um toque cómico na foto que eu gostei muito por isso vocês podiam recriar também. Para fazer um tipo de ideia um bocadinho mais original eu fiz três tipos de foto. A primeira foto foi assegurar os balões e tentar que a minha mão não tocasse muito neles porque eu depois ia recortá-los no photoshop. A segunda foto fui eu a saltar, por isso eu posicionei-me num sítio onde não tivesse assim um grande fundo muito elaborado que eu tivesse dificuldade a recortar e tirei cerca de três fotos, não me preocupei muito com o resultado depois usei uma foto de uma paisagem e depois já fiz a edição no photoshop Como funciona esta edição é muito, muito simples, é só retirar o fundo dos números, retirar o fundo de mim e depois posicionar-me a mim e aos balões na última foto, que é a foto de paisagem, para parecer o mais realista possível e o resultado foi este. Se vocês não quiserem dizer nenhum desse trabalho e quiserem fazer uma coisa ainda mais simples, vocês podem fazer um post de carrossel no Instagram. E o que é que isso significa? Significa que vocês têm que escolher 10 fotos de, do vosso arno e depois fazer um texto na descrição e publicar no Instagram. Vocês podem falar separadamente de cada foto, dizer o que é que esses momentos significaram para vocês e é um post muito giro que eu gosto mesmo muito de ver e se vocês não quiserem ter muito trabalho com fotos vocês podem buscar fotos que já tiraram e fazer esse post. Acho que era uma boa ideia. Outra coisa que vocês podem fazer é escrever os vossos objetivos de 2020. Podem fazer uma espécie de flight lay onde vocês colocam a vossa lista à volta de objetos que vocês gostem ou podem fazer esse trabalho só no Instagram, colocam uma foto que vocês gostaram do ano ou uma foto nova que vocês possam ter e depois na descrição colocam os vossos objetivos. É algo muito simples mas que funciona mesmo muito bem. Outra ideia que eu tenho para vocês é colocarem vários objetos em flight lay e colocarem no meio a vossa agenda de 2020. Acho que nada diz mais, ser bem-vindo 2020 ou vem 2020, estou por antes, uma agenda de 2020, por isso espero que as minhas ideias tenham gerado ainda mais ideias para as vossas fotos de relembrar 2019 ou celebrar 2020, por isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo, escreve se se fores novo ou se ainda não carregaste no botão por alguma razão e vemo-nos no próximo vídeo.